Olá a todos! Agora a gente vai ensinar para vocês algumas dicas e recursos que podem auxiliar você a gerenciar os seus estudos. A gente está na página inicial de uma disciplina e a coluna do meio tem vários blocos que vão ajudar a gente nesse sentido. O primeiro deles é o calendário. O calendário ele mostra o prazo de encerramento das atividades da sua disciplina. Então é bem útil para você ter uma visão geral de quando cada atividade vai encerrar. E, além disso, você pode incluir atividades, uma reunião em grupo ou atividades pessoais sua. E aí ele fica diferenciado pela legenda, pela cor. Se é azul, são atividades criadas por você e vermelho, pelo próprio curso. Outro recurso útil é esse bloco de últimas notícias. Aqui você consegue visualizar o título da notícia, consegue visualizar quando ela foi publicada, que são as notícias que são publicadas no fórum de notícias. Então, isso aqui é uma visualização mais rápida do que tem dentro do fórum. E o bloco de atividades recentes também vai te auxiliar a saber o que está acontecendo dentro da disciplina, o que as pessoas estão respondendo, quais foram as últimas mensagens do fórum respondidas, quais foram as atividades que o professor colocou recentemente. Então, isso vai aparecendo aí em atividades recentes. Pode ser útil para você ficar por dentro do que está acontecendo dentro da disciplina, ok? Outro recurso muito útil é o monitoramento do fórum. O que isso quer dizer? O fórum normalmente muitas pessoas respondem, então a gente às vezes não sabe se há mensagens novas no fórum. Esse bloco de atividades recentes ajuda, mas mesmo assim pode ter muitas mensagens novas e você não acompanhar e não saber como que está. Cada fórum. Então, eu vou mostrar para você um recurso muito útil. Você vem aqui em, no seu nome, em modificar perfil. E em monitoramento do fórum, você vai selecionar sim. Põe em evidência as novas mensagens. E dá uma olhada no que acontece. Vou voltar para o curso. Ao lado de cada fórum, vai aparecer uma mensagem dizendo quantas mensagens não foram lidas. Então, essa área aqui vai te ajudar a saber quando o fórum tem mensagens não lidas ou quando o fórum ainda não foi publicado nada. Então, é muito útil. Recomendo que você ative essa função. Duas novidades do novo Moodle que você precisa saber é essa área aqui é o checkbox para você marcar quando você já realizou uma atividade. Então, caso você já tenha realizado ou lido um conteúdo, você pode marcar o um determinado conteúdo e assim você consegue saber o que você já realizou e o que você não realizou. Outro recurso que os professores vão poder utilizar e que vai aparecer nas suas disciplinas é a questão de pré-requisitos. Como isso acontece? Uma atividade como essa aqui, só pode ser realizada depois que você realizou a atividade 1. E como é que você sabe disso? Primeiro que ele vai estar em cinza, e segundo que está escrito aqui, disponível se a atividade 1 está concluída e aprovada. Então, você consegue também gerenciar seus estudos sabendo, bom, eu só preciso primeiro fazer a atividade 1, mesmo que ela esteja aberta, a atividade 2, eu não posso realizar. Então, fique atento a essas novas dicas, essas novas possibilidades que tem no novo mundo do IFES, e aproveite para gerenciar melhor os seus estudos. Um abraço.